Oi pessoal, tudo bem? Estou é, gravando esse vídeo aqui para poder auxiliar algumas pessoas que tiveram o mesmo problema que eu. Quem comprou esse teclado manual aqui da Redragon talvez algum outro modelo também, né? Teclado mecânico. E na hora que vocês compram, né? Vocês acessam o site e na página do modelo do teclado de vocês ou na área de download, Dos né? softwares aqui da própria Redragon no site deles oficial. Você, né? O arrastando até o final aqui, vocês conseguem fazer o download do mesmo jeito. Só que quando vocês pegam um arquivo, né? Como o meu aqui, no um, um caso é o um modelo K579, né, que é o modelo do meu teclado é Dragomanium. É, vou até descompactar aqui de novo para vocês conseguirem ver aqui o que acontece, né? tá vendo que tem duas pastas aqui esse aqui tá com o nome alterado software alterado vocês vão entender por quê daqui a pouco quando vocês clicam né para poder acessar a pasta dentro vai ter essa pasta inclusive com esses caracteres em chinês japonês e enfim vocês não vão fazer nada então entrando direto aqui vocês vão querer instalar só que vai dar esse erro aqui e vocês vão ficar um pouco chateados e não vão saber o que fazer de imediato. Qual é a solução? Eu até falei com o pessoal da Redragon, eles até disseram de um jeito bem simples. Que é basicamente, ó... Você precisa alterar né, os caracteres em chinês, inclusive é chinês, ó, que estão na pasta, tá vendo? Então se você vier aqui, ó fazer como eu fiz software menu inclusive vou fazer lá direto na pasta do, do, do que eu acabei de descompactar. Né? Você vem, vem nessa pasta aqui, você não vem no arquivo, você vem na pasta né, que está com esse nome todo diferente e bota por exemplo isso daqui e entra para executar o arquivo. Simples, está aparecendo desse jeito aqui porque eu já instalei, então eu não preciso instalar novamente mas para vocês vai aparecer direitinho do jeito que tem que fazer e é só seguir os passos tranquilamente entendeu? então assim, é muito simples resolver esse problema eu não encontrei nenhum artigo no Reddit que fosse pro meu teclado, nem na internet, no Google, nada então fica a dica aí pra vocês de como instalar o software sem ter erro, sem ter problema nenhum sem ter que ficar abrindo nenhum ticket dentro do da, da própria Redragon, beleza? Se eu ajudei vocês aí, vocês gostaram? É só deixar um, uma curtida aí e espero ter ajudado vocês.